Nossa inspiração É a história do nosso povo Da mata, do mar, da serra e do sertão Heróis indomáveis da insurreição Eu ouvi todo canto cantar Por ares e mares Ouvi por todo lugar Ouvi do meu Pernambuco Bora, sim, bora, mudar. bora mudar. simbora mudar, se embora que dá, se embora quem vai transformar, o sangue guerreiro chama, chama e renova a chama, Bora-se, bora mudar, bora-se, bora mudar, pra Pernambuco mudar, temos que ter Anderson Ferreira e Gilson Machado juntos, trabalhando juntos. Eu eu sou Mameluco, sacode a bandeira, aqui é Pernambuco. Embora, eu sou do Norte, eu sou Mameluco, eu sou sacode a bandeira, aqui é Pernambuco. É Anderson Ferreira e Gilson Machado pra fazer melhor pro nosso povo. Pernambuco tá chamando!